Bom dia pessoal, eu estou aqui numa casa de máquina, aqui é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e eu queria mostrar para vocês a instalação que eu concluí, já fiz os testes, ficaram os elevadores aqui funcionando perfeitos né, com aquela qualidade de som, vou mostrar para vocês aqui ó, a nossa instalação, é uma central, é uma central, um no break tá, e aqui a caixa de distribuição tá, então tá tudo compacto aqui. A gente possa fazer uma manutenção depois, caso aconteça, né? Então é isso mais uma vez. Aqui a gente fazendo essa instalação para vocês, cada elevador para mostrar como que ficou. Essa, essa instalação, ok? Até já. Vamos, aqui estamos, aqui já chegando na cabine do elevador. E eu quero mostrar para vocês que é muito tranquilo para a gente poder é, operar esse sistema, né? É, vamos aqui. Vocês têm que fazer apenas uma coisa. Saber aonde que é o botão de emergência, tá? Ou o um botão similar com aquele símbolozinho de telefone. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o botãozinho, ó. Nós temos aqui o botão de alarme e aqui é o botão do telefone. Vamos lá. Apenas um toque. Wilson. Oh, por favor. Tudo bom aí? Você está me ouvindo bem? Oh, sim. Ok. Obrigado então aí. Tchau. É isso pessoal. Consegue ouvir bem. Com clareza, né? E agora eu vou mostrar para vocês quando a gente toca, aperta aqui o que, que acontece lá na, na portaria. Aqui nós vamos acionar o botão com apenas um toque. Ele fez a discagem. E agora a gente vai ver aqui como que é o aparelho. Já estamos aqui, ele já atendeu. Ele já atendeu. Aqui a gente vai mostrar, olha só. É o elevador 93 com a data e a hora em que foi acionado aqui o sistema. Tá bom? Então é isso aqui. Como é que funciona eu queria eu mostrar para vocês. Obrigado. Como vocês viram, é um sistema muito eficiente, moderno e com baixa manutenção, né? E o que vem a agregar é que a gente pode trabalhar com qualquer é, central de condomínio de PABX. E, então, se vocês quiserem, a E-Mouse está aqui para fornecer isso para vocês, instalar e dar treinamento. Então, olha só tá aqui, eu vou deixar aqui em cima é, todas as nossas referências para vocês entrarem em contato. E eu peço ainda que vocês compartilhem esse vídeo, dê seus depoimentos, dê seus likes, né, seus joinhas. E a gente vai continuar trabalhando para trazer um conforto maior para os seus usuários. Né? Porque uma cabine do elevador, a gente precisa muito de luz de emergência, alarme, comunicação, ventilação.